Agora sim, vamos gravar. Gente, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, ICNHS, uh, vai ceder alguns equipamentos para que a gente possa fazer as nossas videoaulas. Os equipamentos são muito bons, uh, novos, e possivelmente nós vamos poder parar de ficar tão próximos assim, que parece que eu estou até constrangendo a tela do celular. Até mais, aguarde novidades.